Fala, Fala galera! galera, Thiago na área, Thaís, galera o vídeo de hoje vai ser diferente do que vocês viram aqui no canal até agora. vídeo de hoje a gente vamos estar tá visitando um lugar abandonado aqui na cidade aqui, aqui era ferrovia antigamente, já faz muito tempo que está abandonado, que é esse barracão enorme aqui que a gente vai mostrar para vocês, faz muito tempo que está abandonado e é dentro da cidade e aqui em volta da da ferrovia, tem outros barracão que eram outras empresas que também estão abandonados tem até um barracão ali que eu estou vendo que está com a porta aberta dá até para entrar lá dentro eu não sei se esses aqui estão com a porta aberta que dá pra gente entrar que a gente estamos vindo agora também e depois a gente vamos estar tá subindo o drone para ver por cima como que é e vamos dar uma volta nesse barracão é muito, é muito grande é, vai ser legal se tiver aberto por dentro pra gente ver e Vamos, vamos nessa. E dá pra ver que faz muito tempo mesmo que tá desativado. É porque as linhas quase não dá pra ver mais, né? Tá as, linhas já, é, as linhas já estão... A terra já cobriu, assim, ó não dá, aqui não passa mais trem, não tem como. Eu não sei por onde que o trem passa agora. Por aqui. Eu acho que eles devem ter feito outra linha pra baixo ali. Eu não sei. Mas é... aonde a linha passava, que o trem passava, já tá coberto. Vou mostrar pra vocês. E... Vamos nessa então. Vamos lá. Galera, a, a, a linha onde passava o trem, essa daqui, ó. Pode ver que ela tá. Tá coberta aqui, ó. Eu não sei se passava o trem aqui mesmo, ó. Eu acho que passava. Esquitei. Eu acho que passava a linha aqui, ó. Tem duas eu vi aqui. Dois ferros. Aqui já não tem mais. É, tem essa guarita aqui, ó. Vem cá pra vocês aí. Tem essa guarita aqui. Ela tá tudo destruída, abandonada ou Os vidros dela estão quebrados O mato aqui tá tomando conta dela O mato tá tomando conta dela Não dá para entrar ali dentro dele, Porque tá cheio de pedra Cheio de caco Vê se dá pra gravar ali, tá isso? Tá cheio de pedra, cheio de caco As empresas que eu falei para vocês Que estavam abandonadas também que Tem um barracão aberto empresas lá, aqueles barracão, tem aquele barracão que está aberto se vocês quiserem, dá pra gente vir um dia gravar ali também hoje não vai dar, mas se vocês quiserem é, que a gente vem, grava aquele, aquele outro outra empresa, aquele outro barracão a gente pode vir gravar também, é, ver como que está por dentro porque lá dá pra ver que está aberto, eu não sei o que, que era lá se era uma indústria, mas aqueles dois barracões estão abandonados também e mostra o barracão pra eles ver o tamanho que é, Thaís. Eu não sei se toda cidade tem, tinha ferrovias, mas é muito grande isso aqui. Tem uma escadinha que dá para subir por ali, ó. Só que tem que ter outra escada. Eu não vou subir, é lógico. E vamos para lá então, Thaís. Mostra aquela casa lá, ó. Tá abandonada também, eu acho que faz parte. Galera, eu não sei se a prefeitura vai mexer aqui na... Nesses barracão, se vai reformar, vai fazer algum asfalto aqui, porque tem bastante pedras aqui, ó. Parece que foi colocado recentemente e. Então eu não sei se eles vão reformar, sei lá. Tá isso. Filma daqui, ó, pra vocês o tanto de porta que tem e eu vou ver se cada uma dessas portas estão abertas. Se estiver aberto, dá pra gente entrar lá dentro. Eu vou tentar, se dá pra subir. Olha lá que tá fechado, trancado. Tá trancado. Eu não sei se o áudio dá pra ouvir bem. Que eu tô sem, sem microfone, sem nada. Eu tô gravando pelo áudio da câmera. E eu não trouxe hoje o microfone. Então o áudio vai ficar da câmera. Eu acho que vai ficar meio baixo. Mas vamos gravar assim mesmo. Ah, tem bastante ferragem aqui. Eu não sei o que, que é isso daqui muito tempo que está abandonado. Está tudo enferrujado. Perigoso cortar a mão. Ó, vamos ver esse daqui. Ó. Tá fechado também, trancado. Tem um buraco aqui. Vamos ver se dá para ver, Se o meu celular se deu. Dá pra gente gravar aqui. cheio de coisa aqui dentro mas não tá muito escuro não dá pra ver direito se o celular entrar aqui não entra. tem muita ferragem aí dentro não dá pra, pra ver direito mas vamos ver se as outras portas estão abertas vamos lá Nada ali ó, ó putz, parece que passou algum carro algum trator por aqui recentemente ó um caminhão não sei marca de pneu vamos ver essa daqui tá trancado eu acho que eles deve ter trancado ela ali. deve estar travada por dentro né tá travada por dentro. aquela casa ali parece que está aberta eu que ali era um computador e era ali um Olha, tem bastante parafuso. Eu acho que é dessa ferrovia. Deixa eu se dá para gravar aqui três. Eu acho que era de colocar na linha parafusar. Dá para ver? Nossa, olha o tanto que tem. Eu não sei como que o povo não veio, pegou esse aqui e vendeu pro o ferro velho ainda. Tanto de gente. O Ciclagem, ferro, essas coisas. Uhum. Olha essas madeiras, que eles faziam as linhas. Uhum. Vamos ver essa porta aqui. Uhum. Trancado, Eu acho que eles devem ter trancado aqui. Uhum. Vamos ver essa porta aqui. Essas portas se não estiver abertas, depois nós é nessa casa. Essa daqui certeza deve estar trancada. De Baco, chave. Devia ter vindo de tênis, Por causa de chegar pro rosto precisar de alguma coisa aqui, eu batei o Tá trancado. Tem bastante fósforo, que é esse de concreto, não sei porque que eles usavam isso. Tem bastante aqui também. Ó, não tem mais fio de energia. Acho que passava os fios ali, ó. Deixa um zoom ali. Não dá nem pra entrar aqui. Tem perna de passarinho aqui, ó. Tem bastante pena de passarinho aqui, ó. Não sei se é bicho na boca. Isso aqui de noite deve dar um medo, hein? A gente podia vir um dia de noite, né? Então, dá pra gente ver se vem um dia de noite que deve dar um medo, hein? Vou ligar desse pra entrar aqui, né? Aqui casa, Tem filma ali, ó. Tem bastante, eu acho que a prefeitura, não sei, vai fazer alguma coisa, ó. Ó, parece que aquela casinha ali tem uma porta aberta. Depois a gente vai entrar ali. Vamos ver para as outras duas portas. Ali tem bastante coisa do bruto. Tem uma caçamba ali também, ó. Não sei se foi a prefeitura. Foi do lado ali, ó pessoal, do lado, tem uma indústria também. Só que ali funciona é ou não ele funciona? Funciona. Mas é... ali tá funcionando. Então, daqui para lá que as empresas estão fechadas. Vamos ver se daqui. tudo trancado, só para confirmar mesmo, né? Porque deve estar tá tudo trancado. Senão os vândalos já tinha mas parece que só tem ferro lá dentro. O que o pessoal ia querer fazer aqui dentro? Ah, mas aí destrói o barracão, né? Picha, quebra. Escutou. Ela subiu, né? Ai, vamos gravar meio logo isso e vamos embora. Será que tem alguém aí? Nossa, fechado também. Vamos reparcar como que é. Que já é o final do barracão, né? Agora eu não sei como que eu acho pra lá Olha, tem umas gavetas aqui aí Bom, Faz muito tempo que deve estar parada Essa carreta aqui ó. Ó, Olha o tanto de terra que tem aqui ó. Olha o tanto de terra que tem aqui. Ó, teia de aranha. Isso aqui faz muito tempo que tá parado. Não foi parado pouco tempo, não. E você pode ver que o furgão não é tão. tão, tão estourado, tão velho, não. O furgão tá até. o furgão meio novo. Ah, mas a porta ali, ó, foi tentada estourada, ó. O furgão já tentaram entrar dentro. Olha que, que é isso, esse carro. Que carro que é esse? Parece um Corsa. Parece um Corsa. Tudo em É um corsa, Thaís. Caramba, eu eu Acho que bicho deve ter feito ninho aí dentro dele. porque tem bastante coisa. Thaís, ó, filma aqui, ó. É, vamos abrir essa é gaveta aqui, ó, que tá estancado. O que é isso aqui? Tem sacada das partes aqui do união? É, isso daí parece quando, para isso fechar, é né? Local, para é. Ficar. Parece, né? Eu não entendo muito, mas. Olha esse pneu que eu tô saindo fora da roda. Faz muito tempo que tá parado nisso. Muito tempo que eu tenho. Aí, pessoal, agora nós né, vamos nessa casa aqui, ó. Tá abandonado. O telhado dela. Tá até... Destruído, ó. Esse de noite deve dar muito medo. Como que é, Thaís? Esse de noite deve dar muito medo. Deve. Não sei se eu tenho coragem de vir à noite que não, hein. Parece que tem... O pessoal que já pichou ali, ó. O pessoal já pichou aí, ó. Tá aberto. Vamos lá. Um banheiro? Nossa, tem muito mato aqui, pessoal. Tem ninguém aí, não, né? Nossa, que Galera, que coisa mais tenebrosa. A galera tem muito medo disso aqui, olha o buraco Meu Deus do céu Tô muito medo Isso aqui de noite deve dar muito medo, tá isso? Aqui deveria ser alguma coisa de tomar banho, até os registros, os canos lá É, ó Às vezes os trabalhadores, né? Tem uns registros aqui, ó Em cima também tem registro Parece parede tá tudo rachada, galera Vou de pôr essa banete aqui, ó. Olha esses buracos aqui, galera. Meu Deus. Tem bituca de cigarro, Eu acho que o pessoal vem, vem fumar cigarro aqui, usar drogas, sei lá. Ah. Ele já tem outra porta Ele já tem outra porta as janelas estão todas quebradas os vidros parecia que era tipo um vestiário tá será que tinha campo de futebol aqui não acho que os trabalhadores né mas olha ali os bancos galera olha aqui não parece vestiário nossa tá aí do céu isso daqui dá medo hein galera do céu tem alguém aí? Fica perguntando, vai, para responder isso aí. Ué, se tiver, vai tá ter que ir embora, pô. Nossa, que susto Ai. ver essa madeira, levou um susto. Peraí, Thaís. isso? Aliás, tudo manda lá. Você Olha, parece um vestiário, ó. Alguém queimou fio aqui, ó, cobre. Pneu é pneu, de pneu ali, ó. Tem outro aqui também, parece Parecia vestiário, tá? Vestiário de futebol. Ó, bichar aqui, galera. Ó, tem um buraco ali, ó. Tá tampado. Tem uma cueca aqui, galera. Opa. Olha, tem roupa ali, ó. Tem hum. uma Só tem uma camiseta, ó. Hum. Então, tinha de servinho que é furado, isso né? aqui é coisa de dor, eu acho. Olha uma latinha furada ali, parece um negócio de droga Olha o outro ali, ó Olha, tudo pichado, galera Os canos aqui, ó Chuveiro Vamos ver pra lá se tem mais coisa Olha a galera ali, ó, queimado ali, ó Cigarro. Queimado, ó. Não sei o que queimaram aí e bastante bitume de cigarro aqui. Tem outro pneu aqui também queimado. Agora esse buraco aí. Tá meio estranho, hein? Tem até rachada a tampa. Vamos ver se ele é né? Vamos ver. Galera, pra vocês terem ideia do barracão, tamanho do barracão, ó. Olha o tamanho. É muito grande demais. Não tem mais, não tem mais, né Thaís? Aqui, te ajuda, aqui, é um Pessoal, aqui tem um fogão a lenha. Pessoal, que tem um fogão a lenha. Talvez faziam comidas aqui. Eu não sei o que eles faziam isso aqui. Ó, Isso aqui parece ser um tanque, não é Uhum. Um tanque, ó. Tem um buraco ali onde passava água, eu acho. Esse aqui é um fogão a lenha. Que parece, ó. Fogão a lenha. Bastante queimado. Vamos ver por trás dessa casinha aqui. Mas eu acho que não tem nada. Não tem nada, não. O sol tá batendo ali muito forte. Galera. Ah, agora a gente vai morrer o drone Pra gente ver por cima do telhado como que é Eu acho que vai ser normal é, Não sei se vai ter algum buraco Alguma coisa que dá pra entrar com o drone eu não sei Eu também não sou muito bom com drone Comprei o drone faz pouco tempo Esse não é um drone profissional Mas é bem legal Também dá pra filmar E vamos ver se tem alguma coisa aí por cima do telhado Que dá pra gente ver em volta a gente viu que tá tudo fechado, não tem como entrar lá. O é, único lugar que eu vi que tá aberto é aqueles barracão que tem uma porta que dá pra ver pra, daqui, né, Thaís, que tá aberto. É uma fábrica, é uma né, não fábrica é aqui. é uma fábrica lá, que não, é, não faz parte daqui. Se vocês quiserem, dá pra gente ir lá uma hora visitar lá. Então vamos erguer o drone, beleza? Vamos lá. Galera, eu vou subir pro drone em cima do, do telhado aí pra gente ver. E vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa estranha aí, beleza? Galera, é isso aí, o vídeo de hoje foi isso daí Se você gostou, deixa o seu like, deixa muito like aí é, Se inscreve no canal Segue a gente na, no Instagram lá Vai estar tá o Instagram aparecendo aqui E se você quiser que a gente entre naquelas outras empresas ali, Naqueles outros barracão abandonado é, Comenta aí que a gente pode estar tá gravando lá dentro também e, Infelizmente não deu pra entrar aqui dentro desse barracão Porque as portas estão trancadas Mas pelo que a gente viu, por, pelos banheiros, pelos dos negócios lá, que tem lá naquela sala lá é, Deve ser muito louco aí dentro Deve dar muito medo Porque só lá já dá medo Imagina aqui dentro aqui. Imagina de noite lá, deve dar medo pra caramba Então, se você gostou Deixa o seu like aí, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!